One small step A prisão fechou E os canhões Calados pela paz Nosso amor Como o sol imenso Se irradiou Pois amores são pra ser amados Sempre mais Houve amor Crianças tão felizes lá na rua. Em nossas ruas ninguém sofre mais. Sem temor, as pessoas se amando de alma nua. Sem ouro, prata, força, farsa, sem olhar pra trás. Desde que nascemos, aprendemos desde cedo a interagir com o ar, com o mar e com a terra. Mas não estamos sozinhos aqui. O primeiro passo não foi nosso e o último certamente não será. Cada um deixa sua marca por onde passa. Cada um muda a realidade de acordo com a sua própria maneira. Cada um planta a sua semente. Alguns de nós vem mudando a realidade há muito tempo, com um esforço sem medida para que seja para melhor. São aqueles que creem na mudança e na evolução. Aqueles que trabalham e mudam não só a sua realidade, mas a realidade de 100, 300 e até 500 pessoas. Aqueles que nos apoiaram sobre seus ombros e nos fizeram ver mais longe. Aqueles com os quais cantamos, dançamos e estudamos desde 1957. Aqueles que há 60 anos mudam o mundo.